Fala, galera! Tudo bem com vocês? Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no nosso canal e hoje vamos trazer um tema muito pedido sobre SOP. Você já ouviu falar? Síndrome de Ovário Policístico. Uma condição tão frequente que atinge mais de 100 milhões de mulheres ao redor do mundo. É uma estimativa de 6 a 10% das mulheres irão ter ou apresentam SOP no momento da sua vida. E o mais interessante, é um dos temas mais pedidos no nosso Instagram também para que nós abordemos. Vocês sabem primeiro o que é a síndrome dos ovários policísticos? Primeiramente, a gente tem que diferenciar. Síndrome de ovário policístico é uma coisa que é diferente de ter um ovário micropolicístico, que é diferente de você ter um cisto de ovário. São três coisas completamente diferentes, de diagnósticos diferentes e de tratamentos diferentes. Quando a gente fala de um cisto de ovário, é apenas um cisto, que pode ser um cisto hemorrágico, um cisto folicular, um crescimento, tipo uma bexiguinha d'água pequenininha que cresce no seu ovário. Isso é uma coisa. O tratamento, muitas vezes, não tem nem necessidade de cirurgia, nada disso. A gente pode tratar de forma clínica, inclusive, esses cistos. Quando a pessoa tem um ovário micropolicístico, ela tem múltiplos cistinhos neste mesmo ovário. Isso pode ser, inclusive, decorrente de ovulação. Agora, quem tem a síndrome dos ovários policísticos, ter um ovário micropolicístico é um dos sintomas da síndrome. Por isso que o nome é síndrome, porque é um conjunto de sinais e sintomas. Então você tem um ovário micropolicístico, você tem dificuldade na perda de peso, você tem infertilidade, aumento de pelos, de acne e oleosidade de pele por conta dos aumentos dos hormônios androgênicos, você tem uma resistência à da insulina, uma irregularidade menstrual. Então olha quantos sintomas compõem a síndrome. Ela é uma síndrome dita plurimetabólica, ou seja, ela engloba uma série de coisas. Então é totalmente diferente ter a síndrome dos ovários policísticos, ter um ovário micropolicístico ou um cisto de ovário. E muitas vezes a gente pega pessoas que têm apenas um ovário micropolicístico achando que é portadora da síndrome, onde o tratamento é completamente diferente. E o primeiro passo é a gente fazer o diagnóstico correto. Então o diagnóstico inclui a visita ao ginecologista, que através da anamnese, o exame clínico, a conversa, vai buscar saber como que tá o dia a dia dessa mulher. Então muitas vem com essa frequência de irregularidade menstrual, a menstruação fica escassa, às vezes fica dois, três meses sem menstruar ou até mais tempo sem menstruar, o aparecimento de acne, aumento de pelos, então a mulher começa a falar que precisa se depilar mais, ou começou a aparecer mais pelos onde não tinha. Então, além dessa avaliação física super importante dentro do consultório, o médico também pode lançar mão de alguns exames. Entre eles, a ultrassonografia pélvica ou via transaginal, e também análise laboratorial, onde a gente vai observar alterações de alguns hormônios, principalmente com o aumento dos hormônios é, androgênicos. E também alterações no metabolismo, principalmente relacionado com a insulina e a glicemia. Então, geralmente a gente faz o diagnóstico através dessa união, do exame clínico, a anamnese, exame laboratorial e a No próximo vídeo nós iremos falar para vocês como que é feito o tratamento, que eu acho que isso gera muita dúvida. Então, se você tem síndrome de ovário policístico, está em um dúvida no tratamento, tem alguma dúvida sobre esse tema, deixa aqui embaixo nos comentários que depois a gente vai ler. Dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e marque aquelas pessoas que sofrem de síndrome de ovário policístico para que ela possa entender um pouquinho mais sobre essa patologia tão frequente, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. No próximo vídeo, falaremos sobre o tratamento. Ah, que uma coisa importante. Muita gente acha que não tem tratamento, mas a gente vai mostrar que tem sim. Então, não acredite que não tem tratamento. É isso aí. Até o nosso próximo vídeo. Um beijo grande. Beijo.